Outra avenida importante é a de formulação de políticas públicas. É importante que a gente envolva uh, os órgãos uh, de, de classe no setor empresarial, as federações de indústria, a confederação nacional da indústria, uh, de maneira a criar uma rede que possa se articular frente a um objetivo comum. Então é uma via de várias mãos. Na verdade, né? Quando nós discutimos metas setoriais, conhecemos as particularidades de cada um dos setores, a gente consegue enriquecer o diálogo, fortalecer o como o setor privado pode contribuir. Estamos num momento não simples, é, há muitos interesses econômicos e é, geopolíticos também em torno do assunto. Mas o Brasil tem uma capacidade de liderança, neste momento, forte, do meu ponto de vista, porque está fazendo o seu dever de casa. O que está acontecendo no Ministério? O que está acontecendo no Governo Federal? O Qual que é a diferença de uma política estadual para uma política federal? Como elas se conversam? Se elas não conversam? Como é que a gente vai fazer para que tudo isso chegue a um objetivo? Temos que conhecer bastante do nosso negócio, ver as inter-relações que existem. E isso é interessante do PC, né? Às vezes a gente sai Asada, porque determinados debates a gente vê que as coisas não, não andam muito ou são muito morosas e às vezes a gente sai super animado. O grande objetivo de vir aqui expor os, o, o conhecimento, compartilhar conhecimento e criar transformação. No âmbito internacional, nós somos filiados a uma rede que congrega iniciativas com o EPC no mundo inteiro, que chama CLN. A partir desse Hub, a gente passa a ter acesso às experiências do setor empresarial em outras partes do mundo. É, passamos a discutir é, com bases é, de informações científicas, é, com base no que está acontecendo fora do Brasil. Interessante essa combinação de você pegar o que se vê de melhor lá fora e aplicar e criar uma uma versão ainda melhor do que a gente pode fazer. É melhor, é, opa, esse é o problema, essas são as soluções, aqui estão as tendências, vamos tomar uma juntos. O setor empresarial tem a consciência clara que a questão de competitividade ela se dá de maneira muito forte é, pelo lado ambiental. E existe uma oportunidade gigantesca de influenciar outros países, outros mercados a adotarem a mesma prática. A contribuição, por exemplo, com um documento que a gente entregou em janeiro, o primeiro semestre, para a Casa Civil, foi um produto que foi entregue com uma proposta para a construção de políticas públicas. Para que a gente não fique olhando cada um para dentro da sua própria casa ou do seu próprio setor, mas que crie condições para que a gente possa partir para uma outra esfera, que é sair do mundo empresarial para que se possa dialogar com a esfera pública. Então, eu acho assim que a plataforma foi muito é, positiva em congregar empresas, governo e universidade.